E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito de padrão e sequência. E Lembrando que um padrão é um modelo a ser seguido, e uma sequência é dar continuidade a algo que foi iniciado. Então, observe essa imagem aqui. Note que os dedos estão formando números. Aqui nós temos o número zero, aqui nós temos o número 2, aqui o número 4 e aqui o número 6. Qual é o próximo número dessa sequência? Primeiro, pause o vídeo e tente continuar essa sequência com os seus dedos. Feito isso, vamos observar uma coisa interessante. Observe que aqui nós estamos pulando de 2 em 2, ou seja, aqui o zero, depois nós pulamos para 2 dedinhos, depois para 4 dedinhos, depois para 6 dedinhos, ou seja, se nós estamos pulando de 2 em 2, para descobrir o próximo número dessa sequência, nós temos que somar mais 2, ou seja, o próximo número dessa sequência é o número 8. Então, 8 dedinhos. Então, eu posso colocar 5 dedos e depois 3 dedinhos, algo mais ou menos assim, né? Então, isso aqui é uma sequência que tem um padrão a ser seguido, ou seja, um modelo que vai se repetindo para todos os elementos dessa sequência. No caso, o padrão aqui é sempre aumentar 2 para descobrir o próximo número. Ok, então, vamos ver algumas sequências e tentar descobrir alguns padrões. Aqui tem algumas figuras que eu desenhei para entendermos o padrão. Nessa primeira linha aqui, nós temos estas figuras aqui, e se eu quisesse continuar a desenhar, qual seria o próximo desenho da minha sequência? Observe, eu tenho uma carinha feliz, depois eu tenho uma flor, depois outra carinha feliz, depois uma flor, e depois outra carinha feliz. Qual é o próximo desenho que vem nessa sequência? Note que está sempre se repetindo, uma carinha feliz, uma flor, uma carinha feliz, uma flor uma carinha feliz, então, o próximo vai ser o quê? Uma flor. Esse é o próximo desenho da minha sequência. E se eu quisesse continuar, o próximo vai ser uma carinha feliz, e assim por diante. Então, eu descobri qual era o meu padrão, que no caso é uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz, uma flor e assim em diante. E nessa segunda linha aqui, nós temos estrelas e Sol. Você consegue descobrir qual é o padrão? Isso é bem fácil. Para nós descobrirmos o um modelo a ser seguido, nós vamos observar a sequência. Olha, nós temos duas estrelas e depois temos um Sol. Depois, temos duas estrelas e um Sol. Só que agora nós só temos uma estrela aqui, ou seja, se nós estamos seguindo o modelo de duas estrelas e um sol, então eu tenho que colocar outra estrela aqui para completar a minha sequência. E logo depois dessas duas estrelas, o que vem? Isso mesmo, vem um sol, porque eu tenho sempre que colocar duas estrelas e um sol. Duas estrelas e um sol. Então, se eu quisesse continuar mais uma vez, os próximos elementos da minha sequência seriam duas estrelas e assim por diante. Agora, na minha terceira linha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o meu padrão, ou seja, o modelo a ser seguido. Aqui na minha terceira linha, eu tenho um coração rosa escuro e depois dois corações rosa claro. Depois eu tenho três corações laranjas e aí depois eu volto com um coração rosa escuro, dois corações rosa claro e depois somente dois corações laranjas. Qual é o próximo termo dessa sequência? Você já observou o padrão? Pois é, eu venho sempre com um coração rosa escuro, depois dois corações rosas claro e depois três corações laranjas. E observe que daqui em diante a sequência vai se repetindo ou seja, um coração rosa escuro, dois corações rosas claros, e isso significa que essa parte aqui tem que ser igual a essa. Então, está faltando um coraçãozinho laranja, que é o próximo termo da sequência. E se eu quisesse continuar essa sequência, eu ia mantendo este padrão, que é qual? Um coração rosa escuro, depois dois corações rosas claros, e assim por diante. Então, de novo, foi preciso eu descobrir um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido. Por fim, eu preciso ver um último exemplo com vocês. E descendo aqui, eu tenho um exemplo bastante legal. E aqui nós temos o Marcos, e ele fez geleias para vender. E essas geleias, por serem bastante saborosas, elas vendem bastante. E, a cada semana, ele aumenta a quantidade vendida seguindo uma regularidade, ou seja, um padrão. E o interessante é que o Marcos ele é muito organizado e anota tudo. Ou seja, na primeira semana, ele anotou que vendeu três geleias. Na segunda, ele vendeu seis geleias. Na terceira, nove geleias. Na quarta, doze geleias. Então, analisando o padrão, eu quero saber quantas geleias ele vai vender nas próximas semanas. Bem, na primeira semana, ele teve que fazer 3 geleias. Já na segunda semana, ele teve que fazer 6 geleias, porque a quantidade de vendas foi maior. Ou seja, ele teve um aumento da primeira para a segunda semana de 3 geleias. Agora, na segunda semana, ele vendeu 6 geleias e, na terceira semana, ele vendeu 9 geleias, ou seja, daqui para cá, teve um aumento de 3 geleias. Analisando a terceira e a quarta semana, nós já sabemos que a terceira semana vendeu 9 geleias, e, na quarta semana, vendeu 12 geleias, ou seja, novamente, um aumento de 3 geleias. Você percebeu um padrão? Ou seja, de cada semana para outra, eu estou aumentando 3 geleias. Então, se seguiu essa mesma regularidade, esse mesmo padrão, significa que da quarta semana para a quinta semana, também vai aumentar 3 geleias. Isso significa que 12 mais 3 geleias vão dar 15 geleias vendidas na quinta semana. E mantendo este padrão, da quinta para a sexta semana, vão se vender mais 3 geleias. Ou seja, 15 geleias da quinta semana mais 3 geleias é igual a 18 geleias. Então, aqui, 18 geleias. Novamente, seguindo o padrão, da sexta para a sétima semana, vão se aumentar mais 3 geleias. Ou seja, na sexta semana, foram vendidas 18 geleias e eu somo isso com mais 3 geleias e isso vai dar 21 geleias. Então, na sétima semana, foram vendidas 21 geleias. Por fim, na oitava semana, seguindo o mesmo padrão de aumentar 3 geleias a cada semana, eu vou aumentar mais 3 geleias aqui, e aí, eu tenho 21 geleias mais 3 geleias, e isso é igual a 24 geleias vendidas na oitava semana. Então, observe que o padrão me ajudou a completar os elementos ausentes. Então, eu quero que você saiba que um padrão é um modelo a ser seguido. É importante você entender o padrão. Isso porque, se você entende ele, você consegue descobrir qualquer elemento dessa sequência. Se você observar, esta sequência é uma sequência numérica, ou seja, uma sequência de números. Ela obedece um padrão. Se eu voltar aqui no meio, eu tenho uma sequência de figuras. E se eu voltar ainda aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho também uma sequência numérica. Olha, eu tenho o zero, depois o 2, o 4, o 6, o 8, e assim, sucessivamente. Mas essa sequência numérica aqui, ela é uma sequência importante. Ou seja, essa sequência é a sequência 0, 2, 4, 6, 8, e assim por diante. E, além de ser uma sequência numérica, nós também chamamos isso aqui de sequência dos números pares. E, utilizando a sequência dos números pares, eu tenho aqui, então, os números pares, que são 0, 2, 4, 6, 8, e assim por diante, como nós vimos ali. E a sequência dos números pares, além de ser uma sequência de números, ela também é uma sequência que chamamos de recursiva. Mas por quê? Observe que aqui eu tenho os números pares. Isso porque daqui para cá eu somei 2, do 2 para o 4 eu também somei 2, do 4 para o 6, eu também somei 2, e eu vou fazendo isso em diante. Ou seja, se eu quisesse descobrir o próximo termo, eu vou ter que somar 2 ao 8. E 8 somado com 2 dá 10. E eu posso continuar fazendo isso para descobrir os próximos termos. Ou seja, 10 mais 2 dá 12, e assim por diante. O que está acontecendo aqui? é que eu posso descobrir o próximo termo a partir do termo anterior mais o padrão. Exemplo do 10, eu precisei saber do 8, que eu já conhecia, e somei com o meu padrão. Então, isso é uma sequência recursiva, ou seja, eu só preciso saber do termo anterior e também do padrão. Mas, enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entenderem melhor os padrões e as sequências, e que se nós soubermos o padrão de uma sequência, nós poderemos determinar os próximos termos dela. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!